Não, não, não. A linha estava boa de de tá Tá bom. Tá Vamos lá. Linha. E aí, eu sou Norberto a... e esse é o um Elefante Literário com a tag 7 coisas. Essa tag é muito antiga, com 7 perguntas e pra 7 perguntas a gente tem que dar 7 respostas, é isso. Vamos logo porque é muita coisa, então vamos que vamos. Yes! 7 coisas de fazer antes de morrer. Fazer aquela viagem ao mundo, que tem um ticket que tem isso. Realizar ou participar de um grande evento, tipo de grande porte, digamos assim. Ser mais decidida na minha vida fazer uma grande viagem gastronômica, tipo, eu já fiz, mas eu queria fazer tipo por vários países. Ah, me chame quando você for. Me chamo. Eu vou. E morar na França. Viajar pra fora do país, ler os livros da minha estante. Vamos lá, né? <risos> Promessa de novo. Conhecer mais estados do Brasil, quanto mais melhor o Brasil todo. Aprender uma nova língua, ter o meu próprio negócio, publicar um livro. Essa foi o maior show! <risos> E conhecer todos os nossos, o que? Todos os nossos amigos booktubers é. sete coisas que eu mais falo Cheio, basta, tudo de bom Vamos pra frente, puta merda O que? Você não sabe A gente tem que botar quase coisas, mas não Gente, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus pelo... É pelo amor de Deus <risos> pelo amor... Inclusive, é a palavra que eu mais uso na minha vida Já chega Puta merda, viu? Puta <risos> merda Massa Massa é um adjetivo pra tudo Nossa. que eu uso. Massa é ser tipo 14 essa, essa coisa. É, é muito fácil essa. E coitada. <risos> <Coitura>. Coitada. Coitada. <risos> Sete coisas que eu faço bem. Ser pontual, enrolar, fazer mala. Eu sou, tipo, expert em fazer mala. Ser racional barra prática. Juntar os meus amiguinhos. Fazer cartas. Apesar de não estar fazendo muitas, mas eu faço cartas bem. E ser irritante e exigente. O <risos> meu jeitinho. Né? Acho que não me concordou aqui. Cara, olha só esse jeito. Meu trabalho, no sentido de alguma coisa que eu vou fazer tem que sair bem feito, senão né? Tocar violão, já é quer é falar pra é fazer bem, né? Fazer assim muito bem. Né? É expert assim, mas né, a gente desenrola. Vai pra frente um pouquinho. Cozinhar às vezes, bem às vezes. Quando ele quer. Quando eu quero, assim. É cozinha bem quando ele quer. Deixar pra amanhã o que eu posso fazer hoje. Faço muito bem. Ouvir os outros. Sou expert, sou ótimo ouvinte. Escrever, eu coloquei aqui. Na verdade, foi me disseram que colocar. Eu não. Eu coloquei. Era pra você colocar. <risos> coloquei cantar. Médio. Sete coisas que eu não faço bem: dar conselhos, fazer legendas de Instagram, puxar assunto. Tô oh, pior, meu Deus. Me arrumar adequadamente para diferentes eventos. Eu vou pra todo canto de camisa e bermuda e estudar a Rayana. É o melhor traje. Nesse jeito. Andar de bicicleta. Vídeo vlog que a gente <risos> gravou na Bienal do Rio. Aqui no card se alguém quiser ver. cara até caiu aqui. Eu, não, eu sou um dia eu andei, mas aí depois que roubaram minha bicicleta eu não andei mais Então foi, <risos> tô bem ruim Decidir as coisas, eu não sou bom Assistir a um filme completo, não sou bom também Ele dorme Eu durmo, eu sou Exato. bom em dormir Ele dorme todos, todos os filmes ele dorme As <risos> minhas sete coisas são Desenhar, cozinhar, usar Snapchat Decidir as coisas, eu também não sou boa Sambar, que Ai, nem não. me peça. Vai ter que sambar <risos> Hashtag Samba Carol Quem quiser, vamos lançar aqui nos comentários a partir de agora Mas não tem como, eu não sei, eu não sei... Tenho... Lá, Chega Ser carinhosa Eu não tenho bocas coisas ah, eu, okay. eu não sei, sério Eu não sei lidar com <risos> Eu sou muito sem jeito E me esquecer, tipo eu não me esqueço das coisas <risos> Agora são sete coisas que me encantam Descobrir novas boas músicas Gentileza Comida boa, diagramações bem feitas Inteligência e temperaturas agradáveis Se alguém percebeu, só tem seis coisas Porque eu não consegui pensar na sétima Respeito, comida boa Boa educação barra simpatia Vozes roucas, me encanta muito Sério oh, Bom atendimento nos lugares Assim, é 80% Da minha volta depende disso Nos lugares, sério Aprender barra conhecer coisas novas e pessoas que trabalham com seriedade. Sério. Atualmente estão me encantando muito. Porque está em falta. Ei, cara, bom em fazer a lista me dar aqui pra eu roubar pra mim. O que ela disse aí também eu voto. Sete coisas que você não gosta. Não gosta. Ah, vou dar polêmica agora. Eu não gosto de mimimi e lamentações sem sentido. Coisas que não. Não, não. De dimensão como é? Jogar um peso muito grande em coisas que não tem aquele peso e que não precisam daquilo Brócolis Sério? Eu amo brócolis, meu oh. Deus É muito bom uh, Que me cutuquem enquanto falam Carol, tudo bom? Não sei o que Pare de fazer isso Quando algo sai diferente do planejado Tipo, me programei pra fazer uma coisa, a coisa não deu certo Tentei é. fazer uma coisa e aquilo também não deu certo, né? Eu vou roubar isso também. Não gosto. Não, tem gente que é de boas. É, eu gosto de Fica de, de boas casa, é, é roubado, bolado. bolado. <risos> calor, não gosto. Quem disser é. que gosta, eu vou duvidar. Porque eu não botei isso. Eu vou aceitar, pô. mas a pessoa duvida. Eu odeio, não. É, ninguém gosta. Ah, eu já tô morrendo de calor, <risos> eu tô odiando. Pudim, não gosto de pudim, todos fiquem cientes, não me deem pudim de presente. Meu Deus do céu, a pior pessoa também. Tá e coisas mal feitas, coisas tipo feitas de qualquer jeito, não. Vamos fazer as coisas do jeito que tem que fazer e ir à frente. Não gosto de prepotência. Roubei. Não gosto de melancia. Eu não gosto de gente que grita o tempo todo e é efusiva, meu Deus é. do céu. Ei. Eu fico... É e A pessoa tem que. Não, ter não calma. tem que. Ir... Gente intolerante, sério. Ei, pare, tu tem que dizer quando tu escrever uma coisa pra pegar também. Eu também quero essa. Gente que fala que vai ligar, que vai mandar mensagem e não liga. Ah, sério. É, eu é, me, rito é, com eu isso. me irrito porque, porque me eu rito muito. Pelo amor de Deus, porque eu sou só esquecida, mano. <risos> Atraso, como muita gente já sabe, que acompanha a gente, eu odeio, nossa, mentira do sério E, por último, usar salto Não gosto, <risos> não gosto de usar salto, eu sou uma pessoa super básica e não gosto de quando tem que usar, é, tipo, formatura casamento e só, e pronto E porque tem que usar, mas... Mas eu ia ler Havaianas Eu sei <risos> 7 indicações Uhul. Eu vou indicar, vamos lá Gabi Oliveira do Frases Perdidas Miriana Cândido Cristian Fonseca do Pois é Cris E Thalita Ferreira do Talitando. Detalhe, essa tag Como eu já falei, é muito antiga Então a gente não sabe se essas pessoas Já fizeram ou não fizeram Rafaela Barros, do Equalize da Leitura Ju, do Nuvem Literária E o Geek em Dobro Então é isso aí galera, se você gostou do nosso vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário Não esqueça também de curtir, que ajuda muito na nossa divulgação Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, é a primeira vez que está vendo nossos vídeos E siga a gente em todas as redes sociais para saber o que está se passando no Elefante Literário Valeu! <risos> eu gosto de ficar olhando assim, <risos> ó. <risos> gente, gente, como é que o cabelo de nove também? Como... Ah, ninguém falou do meu cabelo. <risos> é, se acha esse é mesmo. Carnaval na né? respeito do carnaval. Mas ficou bom? Será? Vou adotar o visual. Quem é que apoia?